1.7x2 chamado Like a PVP, tá galera? De mais pirata original E tipo pessoal, como vocês podem ver aqui Do meu lado está meu amigo P4, tá galera? Desse lado aqui, como vocês estão vendo Ele só não tá na conversa Por causa que meu PC está ruim para gravar Com outra pessoa no Skype E também para gravar com outra pessoa Tipo assim, até para gravar sozinho, galera Ele tá ruim Não sei se vocês vão perceber a travada que tá dando Mas tomara que vocês não percebam, tá? Porque aí sim o vídeo fica mais interessante Hum, e eu vou acabar gostando mais, tá pessoal? Então bora lá galera, como você entra no servidor e se registraem é de barra login Você vai ganhar esses itens que tem aqui na sua hotbar, tá galera? Pra vocês escolhendo o lugar que vocês querem ir O primeiro aqui pessoal, é o... É a abinha de kit Como vocês estão vendo aqui, tem aqui todos esses kits dessa, dessa prateleira aqui de, de cima liberado para a Blaze normal, tá pessoal? Membros do servidor, que vocês estão vendo aqui. Kit PVP, Kit Fijermen, Turtle, Arqueiro e tal, tá galera? Todos esses kits aqui são liberados para Blaze normal. E todos esses kits que tem o nome vermelho aqui embaixo, galera. É que são de VIPs, entendeu? Todos esses kits que estão com o nome vermelho, tá? Só pra vocês ficarem por dentro aí do servidor. O também vai estar na descrição do vídeo, tá pessoal? Voltei aqui, né pessoal? Tive que dar um corte aqui, mas então bora lá para continuar com o vídeo galera. Essa segunda esse segundo, é, segundo objeto que está na sua hotbar, segundo não terceiro né pessoal. É para você ver os transporters do servidor, as warp's tá? Onde vocês podem estar tirando um v1 com os outros carinha, o warp fps e o warp Parkour tá pessoal? Então vou mostrar aqui para vocês mais ou menos aqui a warp 1 v1 Galera, aqui como vocês estão vendo, é o Warp 1v1, tá totalmente de vidro. Como vocês chamam o cara pro 1v1? Vocês nascem aqui, tá ó, nesse pedacinho aqui, um nesse aqui, outro nesse lá. E daqui vocês vão lá e tretando E tipo, como os caras estão tá no V1, vocês também conseguem ver ele lutando, tá pessoal? Então, vamos dar aqui barra spawn para voltar. Se ele lá pro, pro, pro spawn do servidor, né? Claro. Uh, também vou mostrar aqui outra coisa pra vocês, que é o Arp FPS, galera. Que também é muito massa mesmo jogar na Warp FPS Quando eu joguei a beça lá, tá, pessoal? Na Warp FPS, aqui que vocês podem ver Tá, o Warp FPS ah, Totalmente de vidro também Sem lag, tá, galera? Ali tem algumas placas que vocês estarem pegando sopa aqui também Dos lados, eu acho Deixa eu ver. é Aqui dos lados tem outras coisas que também vocês estarem pegando ó, Outras mais sopas e tal Então dá uma barra spawn aqui para voltar hum, Esperar aqui Isso, agora Um de novo no papelzinho pra vocês clicarem Vocês vão ver aqui na WARP Parkour Mas só que eu acho que não existe Essa Warp Deixa eu ver, sim, não existe Warp Parkour E eu tam... se existir eu não consigo ir Tá galera, eu sei que eu não consigo ir Mas isso não, não vem ao caso Steph, um, Steph, Steph step, e tal E nesse terceiro ícone aqui galera Pulando esse daqui Eu vou falar que é um terceiro tá Pra vocês estarem vendo aí nome do servidor like pvp tá pessoal aqui vocês podem tá, conferir o nome do servidor e também aqui do ladinho vocês podem ver quanto você matou, quando você morreu quantas pessoas estão online por enquanto só tá 7 tá galera mas esse servidor aqui é bem lotado tá aqui tá meu colega ali participa pra jogar pvp esse quarto ícone aqui como já é pra vocês, ícone, interessa, objeto, sei lá o que for mas eu vou falar ícone por causa que fica mais top esse quarto ícone aqui galera vocês podem clicar que vocês vão abrir uma anãozinho pra comprar VIP caso não abra pessoal vocês devem fazer? Digitar barra bui Não precisa estar em cima disso aqui tá Qualquer lugar que você digitar, você digitar barra bui Vai funcionar E aqui tem, tem dois tipos de vip para vocês comprarem O vip um mês que custa 10 reais E o vip infinito que custa 25 reais uh, Comprando esses, esse vip aqui Vocês clicam aqui né galera Para comprar Vai vir esse link aqui para vocês estarem clicando Vocês clicam aqui E aperta sim Que vai abrir já direto para a internet Onde você vai estar tá comprando o seu VIP, tá pessoal? E esse quadro aqui não presta, tá? Esse Não sei pra que serve esse negócio aqui Creio eu que isso aqui seja os kits, tá galera? Vou pegar aqui sim pessoal, esse daqui é os kits do servidor O cangaro aqui galera Deixa eu ver, espera, tem tecundal um tá pessoal? Então, é um pouco ruim aí o cangaro tá aqui no servidor Mas eles estão consertando esse negócio para tirar o do cangaro Você pode ver que ele pula pra cima, tá galera? Eu estou consertando já, mas... Então vamos dar um Kit Reset aqui, porque eu acho que dá para fazer isso. Kit Reset. Reset. Morra para pegar outro Kit. Galera, não, não tem como pegar outro Kit. Uh, por enquanto, tá, pessoal? Mas eu tenho que se matar para depois jogar, é, pegar outro Kit. Mas... Ma é mais ou menos isso, servidor, tá, galera? Que vocês viram. Agora eu mostrei aqui pra vocês um pouco da Arena, tá, pessoal? Tô com o Kit... Cangara aqui, mas já que o Cangara não tá pegando direito Eu vou correr aqui, vamos já pra vocês a arena aqui, galera Bem simples mesmo, tá? Ali tá o nome do servidor, lá que é PVP e tal Aqui tem outras construções, até que massa, tá? Do servidor aqui, ó Vocês podem ver lá tem skin de alguns dos ADM ou sei lá o que que é aquilo Não sei se é ADM ou se não é Tem algumas pixels desenhando aqui Tem essa torre aqui, tá? Pra que tiver de kitstopper E mais interessante também, galera que tem aquela parte ali de... De guardia... Opa, cara, tô vendo se esse... sair mano. Eu não sei se você é hack não, cara, então por isso eu não posso te acusar, mano. E nossa, galera, eu não tô com meu mouse de PvP pessoal. Tô usando o mouse da... da minha mãe. estão vendo isso, né? Hack Report, tá, galera? No meio do meu vídeo eu encontro um hack. Então é Hack Report, tá, pessoal? Já pode deixar o seu like aí e escrever no, nos comentários #hackreport ou então #report. Que vocês viram lá aquele cara, né, tava frenético lá. Hein? Mas então é isso daí, né, pessoal? O servidor é mais ou menos isso aqui, tá? Para vocês terem YouTube no servidor, você que tem no mínimo 300 subs tá para vocês terem YouTube aqui. Mas se você tiver gostado do servidor, Deixa o seu like, se você tiver gostado do vídeo também, deixa o seu like, tá? tá até me ajudando aí. Hum, se você gostou muito, não esqueça de adicionar os favoritos, compartilhar nessas redes sociais. Me seguir lá no Twitter, tá, galera? Que lá eu vou estar tá postando em qual eu tô entrando. E, qual, e vou estar tá também conversando com vocês, tá, pessoal? Ou então, vocês me adicionam no Skype, tá? Que eu vou estar tá deixando outro Skype que eu uso, tá? Não vou estar tá deixando mais os dois inscritos. Porque aqui lá já tá deixando meu PC bugado, tá, pessoal? Eu vou, eu vou, vou trau, deixar o que eu mais uso aí pra vocês estarem jogando. Mas então é isso daí, galera, espero que vocês tenham gostado, um, até o próximo vídeo e fui, fala aqui, se despede. Galera, não estou conseguindo digitar, tá, eu acho que o servidor caiu, não tenho muita certeza, porque não estou conseguindo digitar nada, ó. Nada que eu tô editando não quer ir, mas então é isso aí galera, falou e até o próximo